criatura aterradora se manifesta em pia entupida. Possíveis imagens do item de Varginha registrado no terreno aonde fora visto circula pelas redes sociais. Imagens de seres humanoides transitando pela área 51. Fantasma se manifesta em casa abandonada após um ritual. Inúmeras manifestações fantasmagóricas na casa aonde aconteceu o caso real do massacre da Serra Elétrica. Fantasma ataca jovens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 Conhecido em 1956 em La Crosse, Estados Unidos, Eddie Gray teve uma infância problemática, o que fez com que ele se tornasse um maníaco sedento por execuções e ocultismo. Sua história inspirou o filme O Massacre da Serra Elétrica e a casa onde ele mora e cometia seus crimes se tornou um centro turístico que atrai curiosos e investigações do paranormal. Recentemente o caça-fantasma Michael Paxson foi até o local na tentativa de se comunicar com as almas das vítimas que ali estariam aprisionadas, mas não obteve respostas mesmo utilizando diversos meios. Por no último ele decidiu fixar uma câmera 360 graus na cozinha, local que ficou conhecido como o açougue de carne humana na esperança de captar algum sinal, horas se passaram até que finalmente se iniciou as manifestações. ver vários espíritos andando de um lado para o outro, se rastejando pelo chão e se comportando de forma perturbadora. Logo ao lado temos uma geladeira onde a carne era preservada. Em volta da cozinha muitos símbolos satânicos. Michael foi acusado por alguns internautas de ter manipulado as imagens para atrair mais visitantes ao local. Outros ficaram horrorizados e surpresos com a suposta descoberta, mas o que ninguém soube explicar é como o um cômodo ao lado amanheceu queimado. Agora um caso perturbador registrado na China. Uma jovem havia saído de madrugada com o um namorado sem o pai saber, mas quando ela retornou, ele ficou tão furioso que a fez dormir do lado de fora. Então ela se sentou na varanda para dormir, mas sem se dar conta de que esta seria a pior noite de sua vida. simplesmente aterrador vagando pelos corredores do prédio e está de olho nela. De repente seu namorado ligou perguntando se ela estava bem e se precisava de companhia. Após ela dizer sim... O vídeo que se segue foi registrado na Rússia por um jovem especialista em captação de eventos paranormais em casas abandonadas e lá foi ele em mais uma missão. A casa está totalmente bagunçada e no centro de um cômodo vemos uma corda pendurada no teto. Neste momento ele acende a vela para dar início ao ritual de invocação do mal contido naquela casa. Misericórdia, é a impressão minha? Ou o espelho captou uma presença estranha no ambiente. Seja o que for, não gosta de receber visitas. Um dos microfones posicionados captou uma possível conversa paralela no plano espiritual. Então ele retornou ao cômodo para avaliar a situação. Sim, você não está delirando. Realmente há alguma coisa de pé logo ali. Agora não há mais. Agora o momento em que a câmera térmica registra novamente uma estranha manifestação no espelho. mas ele não estava satisfeito e queria mais. Para isso, recorreu ao tabuleiro Ouija. Não demorou muito para o demônio se manifestar com mais intensidade e ganhar forma no espelho. No vídeo a seguir vemos um menino jogando o game captura de movimento, quando no fundo da sala aparece um pequeno ser fantasmagórico que pode ser o espírito de uma criança querendo brincar. Ao puxar o zoom, sua forma humana fica ainda mais evidente. Além de outros atributos, ele pode se locomover em alta velocidade. No vídeo a seguir, vimos um homem subindo pela escada de sua casa quando de repente a garfa de refrigerante cai de sua mão. Foi quando lá embaixo surgiu uma criatura bizarra ou alguém com uma máscara estranha que pegou a bebida e depois se retirou do local. Okay, O jovem contou que na hora não havia se dado conta do ocorrido, pois encontrava-se com muito sono e embriagado, só no dia seguinte que ele viu o vídeo no celular e ficou muito assustado. O que você faria se tivesse uma invasão dessas em sua casa? Seria ele um maníaco? Este vídeo assustador tem circulado pela internet sem muitas informações, mas de acordo com alguns internautas, este jovem teria falecido durante uma troca de tiros com a polícia, mas Durante o velório, ele teria despertado por alguns segundos. Do lado de fora, estaria seu pai emocionado com a situação. O que você acha? Seria um caso real ou uma brincadeira? Neste vídeo vemos um cão do lado de fora aparentando estar muito assustado com alguma coisa que estaria vagando pelo quintal. Sabemos que quando se trata de um invasor humano, os cães atacam para proteger a casa. Portanto, tal comportamento pode significar a presença de algo perturbador e não humano perambulando pelo quintal. O Incidente de Varginha ou Incidente em Varginha, como ficou conhecido pela imprensa brasileira, foi uma legada série de aparições de objetos voadores não identificados, além de supostas capturas de um ser extraterrestre, até então nunca comprovada. Mas por esses dias tem circulado pelas redes sociais imagens que teriam sido, supostamente, registradas no quintal onde testemunhas relataram ter visto um pequeno humanoide alienígena que teria sido capturado pelo exército. É um vídeo curto de apenas 5 segundos, mas prepare o coração, pois as imagens são perturbadoras. um vídeo que teria sido supostamente gravado por câmeras de segurança das instalações da Área 51. Não se sabe se o vídeo é real, tão pouco como foram parar na internet, mas o Bob Lazar, ex-funcionário da Área 51 que ficou conhecido mundialmente por seus relatos, já havia comentado em um documento sobre a presença de seres extraterrestres transitando pelo local interagindo com seres humanos naturalmente como se fosse um de nós. Imagine você se levantando de madrugada para ir ao banheiro e batendo de frente com essa coisa mergulhada na pia entupida. Bom, é óbvio que este vídeo não é real, mas não duvide da capacidade criativa dos demônios em nos atormentar.